A esquerda é um completo de um fracasso e eu irei provar nesse vídeo em quatro partes. A primeira faz relação ao dólar. Ontem, pela primeira vez em muito tempo, parece que em oito meses, o dólar caiu abaixo de cinco reais. A esquerda foi rapidamente ao Twitter e às redes sociais para comemorar esse feito como se fosse completamente ali ligado ao Dilma. Com isso, nós criamos um precedente. Se eles estão comemorando que é por causa do Dilma que caiu abaixo de 5, então vocês concordam que se por um acaso subir, eles rapidamente terão a culpa, tá? Não vem com essa de que caiu por causa do Dilma mas subiu por causa de fatores externos. Não, não, não, não. Tá? Então, primeiro, temos aqui o perfil do PT Brasil. Efeito Dilma na economia. Dólar volta a ficar abaixo de 5 reais pela primeira vez em oito meses. Pode ir fazendo L, faz o um L, não sei o que, todos comemorando, tá? Aqui temos a Maria do Corsário. Já fizeram um L hoje? Pela primeira vez em 8 meses, o dólar volta a ser negociado abaixo de 5 reais. Você coloca ali, trabalhador que nunca vai comprar um dólar na vida, certo? Fazendo L, olha que maravilha, incrível, hein? Aí vem o Saltitante aqui, notícia passado ele apareceu lá né perdeu a linha por causa do celular mas vamos aqui e aí já fizeram ele um hoje pela primeira vez desde junho de 2022 o dólar opera em queda e chega a menos de cinco real vamos juntos que o Brasil voltou Nossa é isso dólar aí corta para vida real tá 24 horas depois Efeito Lula e eu a derrubam a bolsa. Dólar sobe quase 2%. <risos> a felicidade da esquerda não durou 24 horas. E aí? Efeito Dilma, sabe o que ele foi lá e falou? Que ele não está concordando com essa independência do Banco Central oh, que coisa de comunista de dizer né aí ah, esse Banco Central tem autonomia não o Lula quer controlar diretamente a riqueza do nosso país E aí é claro e evidente que isso faz as pessoas se preocuparem falar não esse cara é doido né mano vamos ver se o Lula não né velho E aí meus queridos tá primeiro o dó o Ibovespa já tá caindo nos últimos cinco dias, para vocês terem noção, caiu mais de 3%. Se continuar nesse ritmo, cara, aí caiu mais um pouco agora. <risos> ah, nesse ritmo, é triste falar, mas o nosso país vai passar por um grande aperto. Da onde Dilma vai conseguir recursos para pagar todo mundo, aumentando imposto para todo mundo. Você está maluco, cara? E aí o dólar, olha o nível que vai. Certo? Já subiu para 5 e 14. Cadê a turma que tava fazendo o L? Hein? Faz o L aí. O Lula quer interferir no Banco Central. Então aí a primeira prova de um fracasso retumbante do Dilma, meu irmão. O cara é muito ruim mesmo, velho. Nossa, que isso? Tá 5 e 14. Por quê? Porque ele abriu a boca. Porque o Dilma falou. Então a prova aí mais. Concreto e impossível de que basta de um abrir a boca que a nossa bolsa cai e o dólar sobe. A esquerda vai ficar desesperada, né? Ele ficou quietinho por uns dias. Vamos falar de outra coisa aí, dos indígenas. E aí, né? Foi só falar que já subiu aí mais de 15 centavos, certo? E aí, cara? Olha a notícia desastrosa. Lembra da tchutchuca do Centrão? Que o Bolsonaro fez não sei o que com o Centrão, né? Os orçamentos secretos? Eu tô aqui com a UOL, tá? A capa da UOL. Desde o governo, negocia cargos com o Centrão e quer usar emendas para ampliar base. Cerca de 10 bi milhões de reais das extintas emendas de relator viram moeda de troca agora é emendas de relator não é mais orçamento secreto emenda de relator a engenharia que essa esquerda tenta fazer para tentar justificar algo injustificável na era da internet não tem colado gente tá aqui mais uma prova desse desgoverno total e aí quem era o cara que comprava o um centrão não era o bolsonaro aqui os cara fazendo de tudo e não choca Absolutamente ninguém tá negociando cargos. Olha ah, que incrível, não é mesmo? Que aí vamos a outro fracasso retumbante aqui, mudando de assunto. Sabe, falamos aqui do Marcos do Mal ontem e hoje ele fez uma, mano. Assim, esse cara, para ator, ele é nota zero, é o pior ator que eu já vi na minha vida, certo? A ah, ele começa a chorar aqui do nada, para vocês verem, tá? Vou colocar uma pequena cenazinha aqui, ó, né? Tá no Instagram, ele do nada começa a chorar. ó Olha que lágrimas de crocodilo do cara. Ah, querida, filha, eu tô fazendo isso pra você, para um futuro melhor. Aí ele derruba o microfone assim, ó. Do nada. <risos> Ai, meu Deus. Que triste. Que triste. Ah, esconde o rosto pra ninguém ver que ele tá rindo, né? É o cara pior ator que eu já vi na vida, mano. E do nada, sem nenhuma explicação, começa a chorar. E agora, olha isso. Olha a engenharia desses esquerdistas tá o Marcos do mal agora quer afastamento de Moraes What? What? ontem ele foi descoberto como agente duplo então bolsonaro mesmo disse que tinha prints provando isso que ele era um canalha ele simplesmente afundou a carreira política dele no maior nível Peppa Pig isso uma assim foi o maior queda que eu já vi de um político de um senador que não é fácil chegar lá né imagina para deputado a gente já achou impossível, imagina para senador velho e agora cara cara afastamento Isso que cola com quem meu irmão quem esse cara que acha que vai enganar o quem perdeu todo o apoio que tinha de da direita e agora a própria esquerda vai usar ele como boi de piranha então mais aí uma prova desse fracasso Retumbante dessa esquerda e por último, tá? Essa notícia não pode passar despercebida. O Alexandre de Moraes acha que pode comprar todo mundo com dinheiro. É que é assim que as pessoas pensam nesse mundinho, que é toda uma questão de dinheiro. Então, mexeu no bolso da pessoa, ela logo vai fazer o que o Alexandre de Moraes quer. Eu lembro que em 2020, o Twitter, o YouTube, a porrada toda aí, reclamou da nossa censura. Falou, pois esse cara não merecia ser censurado não. E aí Alexandre de Moraes aplicou uma multa diária de 1 milhão e 200 mil. Ele aplicou essa mesma multa ao Telegram, na esperança de que fosse censurar completamente o Nicolas Ferreira, que depois foi descensurado, porque era uma fake news que usaram contra ele, mas ainda é ele está proibido de falar. Né? É a loucura completa da louca do Alexandre Glant. Mas olha a notícia que incrível, tá? Mais um fracasso aí pra fechar. Gente, diz o Pop Time, Telegram preferiu pagar multa de 1,2 milhão de reais do que suspender a conta do bolsonarista Nicolas Ferreira. Ao STF, eles informaram que o depósito já foi feito. Oh, what? Como assim, cara? Não, isso aqui é assim, ó. Nível Chad, Nível Sigma, Beta, Alfa, tá Supremo, cara mais, mais foda do universo. Telegram, tá de parabéns. Certo, Tô dando uma aula aí do que, que é liberdade de expressão, que é o que eles estão morrendo de medo. que Eles sabem que se as pessoas continuarem falando, eles vão cair eventualmente, porque é isso daqui que a gente tá vendo, é fracasso atrás de fracasso. Então, o dólar caiu por causa do Dilma mas ele abre a boca, o dólar lá explode, né? E o cara lá disse que é tudo culpa do Bolsonaro, no outro dia tá chorando, dizendo que é culpa do Alexandre de Moraes. Que que tá acontecendo nessa esquerda, gente? E os caras piraram na batatinha, certo? E aqui a gente continua comendo pipoca e assistindo essa desgraça toda, certo? Por último, a cada rifa que você comprar, o Alexandre de Moraes perde um fio de cabelo a mais, certo? Fica mais ainda careca. Muito obrigado pelo seu apoio. Quero saber a sua opinião nos comentários. Rumo aí as 100 rifas compradas. Falta pouco para chegarmos à metade. E até a próxima. Tchau, tchau.